Após uma longa e cansativa viagem até a garganta do mundo, resolvi voltar até White Run para descansar e tomar o hidromel gelado. Minha taverna favorita em White Run sempre foi Banneret Mare, barra do que trabalha lá e o hidromel são único. Chegando na estalagem, havia poucas pessoas, mas Mikael, meu bardo favorito já estava por lá. Eu pedi para ele cantar Ragnar, o vermelho. Eu sempre gostei dessa música. Enquanto me preparava para sentar, a Ruda, como sempre, estava reclamando do trabalho. Me sentei e fui curtir a minha música. Simir estava sentado do meu lado e a sua paranoia com segurança sempre foi demais. Nem o um elmo ele tira para comer o pão. Esse cara é no mínimo esquisito. Com o passar do tempo, as pessoas começaram a chegar e logo o lugar ficou bem cheio. Com o tempo as pessoas foram se animando e já estava ficando suficientemente tarde. Olava parecia estar animada e Simir batendo palmas para sua dança estava bem engraçado. Chegaram a trocar alguns olhares suspeitos. Até Belator entrou nessa bagunça. Só os deuses sabem o que aconteceu depois. Eu já tinha bebido demais e mal conseguia andar. Eu vi as últimas pessoas irem embora. Sabia que já estava na hora de eu ir embora. Por um momento eu apaguei. Me lembro de acordar na estalagem de Everstead, conversando com Lini. O local estava bem desanimado como sempre, a mesma coisa, com exceção de um cara que estava no fundo da estalagem. Eu nunca tinha visto aquele cara lá. Me aproximei dele e ele chamava Sam Guevini. Finalmente tinha uma pessoa animada querendo tomar umas bebidas. O melhor de tudo é que ele me desafiou para beber. Começamos a beber copa após copa. Lily até veio trazer mais bebidas. Acho que nesse momento eu acabei exagerando, mas venci a competição e ficou prometido pelo Sam que eu até ganharia um cajado. Mas nesse momento eu também tive meu terceiro apagão. Você sabe, você é uma pessoa divertida para beber. Eu sei esse grande lugar onde o vinho flui como água. Nós ir lá. Hey, you don't look so good. Não sei quanto tempo depois, eu acordei com uma mulher chamada Senna gritando comigo. Eu estava em algum tipo de templo. Ela começou a falar sobre casamento, desordem e muitas outras coisas. Ela me pediu que eu limpasse a bagunça que eu havia feito na noite anterior. Era um templo da De Bela. Organizei as coisas e voltei para falar com Senna. Pedi desculpas do ocorrido, questionei o que tinha acontecido com o Sam. Ela me disse que eu comentei algo a respeito de Horested. Uma pequena comunidade perto dali, segundo ela me informou. Eu estava em Markarth, a primeira vez que eu tinha ido na cidade cravada nas pedras. Eu realmente fiquei impressionado com a magnitude da cidade. Era realmente incrível. Saindo de lá, eu segui para Horstead. Achei uma ponte que atravessava o rio e resolvi seguir por ela. Logo mais à frente, eu achei um acampamento que parecia ser de bandidos ou algo parecido. Eu teria que atravessar as montanhas próximas dali e não queria correr o risco de alguém me pegar de surpresa. Fui avançando passo a passo e matando todos os meus inimigos com muita cautela. Após eliminar todos que estavam na parte mais baixa, resolvi dar a volta na lateral esquerda do lugar para ter uma visão melhor dos outros inimigos. Atravessei com cautela e pude vir um inimigo bem distante. Com algumas flechas certeiras, fui destruindo ele. Logo abaixo, pra minha surpresa, apareceu uma bruxa arpia. Não foi muito difícil derrubá-la. O outro inimigo estava desesperado, pois não conseguia me localizar, até que com uma flecha certeira, eu acabei matando. Atravessando as montanhas me deparei com dois lobos. Andar pela mata poderia ser bastante perigoso. Eu tinha que seguir com cautela. Cada vez que eu ia subir na montanha, o tempo ia ficando mais frio. Estava nublado e parecia que ia chover. No alto da montanha, eu vi um forte em ruínas e uma pedra toda ensanguentada que me gerou preocupação. Era algum tipo de aviso de algum grupo que poderia estar por ali. No alto, eu parei para olhar Horstead. Ao fundo, eu podia ver uma majestosa montanha pairava no horizonte, totalmente imponente. Continuei descendo até chegar na cidade. Chegando na cidade, eu fui conversar com um fazendeiro chamado Ennis. Ele estava muito irritado. Segundo ele, eu tinha roubado a sua cabra Gleda, uma cabra campeã, vencedora. Primeiro, antes de tudo, eu pedi com bastante educação algumas informações sobre o Sam. Ele respondeu toda atrevido, e aí eu já achei o cúmulo do absurdo. Eu ameacei ele sim, e ele me entregou algumas informações relevantes. Ele me disse que eu tinha que voltar até o White Run, para procurar a Isolda. Segundo ele, ela teria mais informações sobre algum anel ou algo que devia ter acontecido na noite anterior. Cheguei em White Run, já fui direto procurar a Isolda. Ela me disse que eu a devia por um anel de noivado que eu havia comprado. Como assim noivado? Exatamente isso que ela me disse minha suposta noiva morava no bosque névoa da bruxa. Era um fato muito estranho para mim. Lá não tem nada a não ser bruxas ou qualquer outro tipo de inimigo. Segundo ela, eu estava completamente apaixonado. Até fiquei empolgado em ir atrás dessa pessoa, afinal deveria ser alguém impressionante para eu estar tão apaixonado assim. Resolvi descansar antes de seguir minha viagem. Já estava tarde, poderia ser perigoso viajar a essa altura da noite. Olhando no mapa, eu preferi ir até Windhelm. Chegando lá, eu tive uma bela de uma recepção. Eu estava no momento olhando para o horizonte, olhando para as montanhas geladas, e de bem longe avistei um dragão. Era só isso mesmo que me faltava. Ele começou a sobrevoar a cidade várias vezes, sem fazer qualquer tipo de ataque. Em um determinado momento, parece que ele desistiu do que queria fazer e seguiu e foi embora. Depois disso, resolvi seguir a pé para o bosque. O vento gelado cortante me incomodava, afinal não estava acostumado com essa temperatura. Conforme eu ia progredindo, o tempo ia esquentando. Quando estava bem próximo do bosque, escutei um rugido alto de um urso e aquilo me assustou bastante. Parecia que o bicho estava do meu lado. Avistei ele, acertei uma flecha e ele veio para cima da gente. Matamos ele sem muita dificuldade e seguimos. O bosque estava logo ao lado. Era bastante sombrio. Uma pequena casa no meio do bosque exalava um cheiro horrível. De longe, eu percebi que havia uma figura estranha parada próxima da entrada, mas eu não consegui ver o que era aquilo. Com cuidado, resolvi me aproximar. Chegando mais próximo, com a respiração bem ofegante e um chiado horrível, percebi que o morador daquela casa se tratava de uma bruxa. Como se não bastasse isso, quando ela me viu, ela já vem me chamando de tesouro. Seu nome era Moria. Seu cheiro era horrível e havia sangue cabeças espetadas em todo lugar. De certa forma, eu senti alívio e nojo ao mesmo tempo. Pedi logo o um anel e eu estava preparado para as últimas consequências para recuperá-lo. Como já era esperado, Moria se negou a entregar, e o que sobrou para ela foi somente a morte. Revistei o um lugar à procura de tesouro. Mas só tinha porcarias e muito sangue, um fedor nojento, detestável. Voltei logo para White Run para entregar o anel à Isolda para saber mais informações a respeito de Sam. Chegando em White Run, fui logo entregar esse anel e ela me contou que a cerimônia estava marcada para acontecer em Morvunskar, uma ruína bem próxima de Windhelm. Só imaginei a longa viagem que eu teria que fazer até lá novamente. Muito pelo contrário, já voltei logo para Windhelm. Ao me aproximar de Molonskar, percebi que o local estava habitado por magos. Apesar de serem menos resistentes a danos, são seres perigosos se não tomar o devido cuidado. Procurei um local mais alto para tentar acertar meu alvo. Errei mas me movimentei para tentar pegá-los na retaguarda. O plano deu certo. Uma flechada, abati o primeiro. Lídia, como sempre, foi descuidada e acabou chamando muita atenção. Corri para me esconder e matar os outros magos restantes. Errei algumas flechas que poderiam me deixar numa situação complicada Mas no fim, consegui abater todos Apenas um que estava na parte mais baixa do forte. Procurei me posicionar para encontrar um bom ângulo. Com um tiro bem calculado, abati o último. Agora estava na hora de entrar no forte. Entrando no local, escutei ao fundo barulho do que parecia ser um ferreiro. Na primeira sala não tinha ninguém. Escutei alguns deles conversando e avistei uma inimiga sentada. Foi necessário somente uma flecha. Seu colega veio prontamente nos procurar e acabou achando a Lídia. Sem muita dificuldade, ela executou ele. À esquerda, tentei abrir uma porta, mas estava trancada. Desci as escadas, que estavam ao centro da sala, e percorri um longo corredor. Havia um silêncio que incomodava. No fim do corredor havia uma porta que dava para uma pequena sala com uma mesa. Tinham garrafas espalhadas por todo o local. Algum tipo de festa deveria ter acontecido ali. Provavelmente deve ter sido eu com Sam na última noite. Mas infelizmente eu não consegui me lembrar de nada. Lydia estava preocupada com o que poderia acontecer pela frente. Com muita cautela procurei por inimigos até que avistei dois. Abati o primeiro com maestria. Esperei pelo momento correto para matar o segundo. Após isso, dois inimigos apareceram e começaram a nos procurar. Por um descuido, errei uma flecha fácil. Isso levou eles a acharem aonde a gente estava. Quando fui tentar me equilibrar na beirada da pedra, escorreguei e acabei caindo numa armadilha de fogo. Queimei todo o meu braço. Mesmo após muitos erros, conseguimos acabar com eles. Ao subir as escadas, uma grande bola azul que dava para outra dimensão se abriu diante dos meus olhos. Dava pra ver que era um local estranho. Resolvi entrar. O local era esquisito. Parecia não ter ar, mas ao mesmo tempo tinha. Era uma outra dimensão, com certeza. Fui seguindo pela trilha sem muita preocupação, pois eu estava ouvindo uma música de fundo. Parecia ser algum tipo de festa, mas ainda não sabia do que se tratava. Chegando lá, eu vi o Sam. Logo na ponta da mesa e vários outros convidados sentados. O que me chamou mais atenção quando eu me aproximei foi que todos os convidados eram exatamente iguais. Todos eles tinham um sorriso vazio, estranho, pareciam que não eram pessoas de verdade e não falavam nada comigo. Fui conversar com Sam para ver o que ele tinha para me falar e eis que Sam se revela. O príncipe Daedricon, Sanguine. Sanguine, na verdade, é um príncipe que adora brincar com a natureza humana. Da perversidão do Shuria, pecado, ele trabalha em todas as coisas mais ruins da natureza humana. Mesmo após isso tudo, ele me presenteou com um cajado, que por sinal era realmente muito bom. Mas fica aí o um questionamento. Por que, que ele havia me escolhido para receber um cajado? Por que, que ele tinha feito toda essa brincadeira comigo? Quais seriam as próximas armadilhas que ele ia traçar para a próxima vítima? Apesar de tudo isso, eu agradeci por sair ileso de toda essa bagunça. E a partir de agora me questiono: realmente vale a pena tomar uma por quem você não conhece? Olhos Abertos Aventureiros.